Pela Copa do Brasil aí, Campeonato Brasileiro Hoje teremos 10 jogos Eu disse 10 jogos no episódio de hoje, hein Hoje vamos tá pegando o Palmeiras no segundo jogo da final da Copa do Brasil aí, mano E o resto do Campeonato Brasileiro Pra terminar nossa primeira temporada aí com a toda poderosa Chapecoense Beleza, beleza, beleza E galera, dicas Dicas, muito importante Dicas aí de vocês aí, de contratações de jogadores aí Dão uma olhada no elenco aí qual posição a gente precisa melhorar aí? Uh, o time da Chapecoense. Pra gente vir com tudo na Libertadores ano que vem, beleza? Lembrando aí que a gente conquistamos até agora. A Copa Sul-Americana e o Campeonato Catarinense aí, mano. De 2021, beleza? Esses são os dois títulos que a gente conquistamos aí. Pela Chape. E hoje é a grande final aí contra o Palmeiras. Lembrando que o primeiro jogo aí. O primeiro jogo aí foi 2x1, foi um, né? Foi 2x1. Um, vencemos aí o Palmeiras em casa aí por 2x1, um, né? na casa deles lá no caso, né, galera? E mais uma vez, galera, desculpa. Desculpa por não ter trazido o episódio da Chapecoense durante essa semana aí. Muitos sabem, né, o que aconteceu, né? O que aconteceu aí, né? Eu perdi a minha avó, né, mano? A minha avó se foi, né? Que Deus ponha ela em bom lugar, né? Minha guerreira, né? Deixou nós aí, né? E... E essa semana não deu pra trazer vídeo, né, galera? Minha cabeça tava muito a milhão e vocês... Alguns sabem aí como eu era apegado com a minha avó, né? Então, beleza, galera. Vamos lá pro próximo episódio. Vamos aí pro, pro episódio, né? Vamos aí pro episódio de hoje aí. Vamos tá pegando Palmeiras aí, que muitos jogadores me interessam aí, né? Pra contratar, né? Patrick de Paula, eu tô de olho. Deixa eu ver outro aqui. Tem o Patrick de Paula e tem mais um, mano. Tem mais um jogador aí que muito me interessou, mano. Eu não sei se é o Vina ou alguma coisa assim, mano. Mas tem um jogador muito interessante aí, mano. O Wesley também é interessante aí contratar. Beleza, galera? Bora lá? Bora lá, sem mais delongas. Vamos disputar essa grande final aí, mano. É uma grande final de Copa do Brasil aí, mano. Lembrando que a gente venceu o primeiro jogo por 2x1. E agora vamos estar tá decidindo na Arena Condá, mano. Vamos estar tá escalando aí o time no famoso 4 4 2 da galera. Beleza, beleza, beleza. O time que vai acampar é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac, Ravanelli, Roney Douglas Luiz. Matheus Ribeiro e Ezequiel nas laterais. Sérgio Barre, Barreto e Derlan na zaga e João Paulo no gol. Beleza, beleza. Sem mais delongas, partiu. Começa o jogo para Chapecoense e Palmeiras. aí. Fernandinho abre o placar para Chapecoense na Copa do Brasil. Segundo jogo. Vamos que vamos, Chapecoense. E vai se aproximando o final de papo. Fim de papo no primeiro tempo aí. Vamos estar tá fazendo alterações aqui. né? A Chapecoense vai fazendo 1x0 em cima do Palmeiras em casa aí, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui no Lima. O Lima ele é meio ofensivo. Não, vou deixar o Ravanelli jogar, né? Vou manter o Ravanelli. Vou tirar só o Ezequiel. Vou colocar o Ortega. Vamos estar tá colocando o Ortega aí. Vamos vamos manter o mesmo time, o time tá bem, jogando muito bem, né? Tamo com nove finalização aí, né? Beleza, partiu o segundo tempo. Começa o segundo tempo pra Chapecoense e Palmeiras aí pra cima dele, Chape. Vamos que vamos. Por enquanto a gente vai conquistando o título da Copa do Brasil de forma inédita. E o Wesley faz 1x0 e, e é fim de papo, galera. Chapecoense, sagra-se... Campeão da Copa do Brasil, no empate 1x1 um um, aí no segundo jogo aí, soma de resultado, 3x2 aí pra Chapecoense aí, gol de Fernandinho e gol do Wesley aí pro Palmeiras, mano, uma renda de 299 mil reais aí, tivemos 46% de posse de bola aqui de finalização, 23 desarmes exame 23 passes errados, beleza, e é isso aí galera, solta o grito da garganta aí, é campeão Chape, mano... Vamos tá avançando aqui, tá aí a Liga Europa, né? A Liga Europa e beleza, galera. Com isso tudo, a nossa verba, minha nossa finança, no caso, ela aumenta para 76 milhões. Vamos tá vendo aqui, parabéns pelo título, a torcida parabeniza a gente aí pelo título aí, né? Premiação, nada mais, nada menos que 25 milhões de reais aí a gente conquistamos na Copa do Brasil. Uma boa grana aí, né? Uma boa grana... Uma verba muito interessante aí pra gente aí. Pra gente tá pensando em contratações, hein? Pra gente tá pensando em contratações. Dicas de vocês, hein? Muito importante. Beleza? Vamos lá, eu vou estar tá salvando aqui. Vamos tá pegando o Santos aí que tá em segundo. No Campeonato Brasileiro. Agora o Campeonato Brasileiro aí é... É só pro jogar mesmo, né? E vamos lá, mano. Vamos lá disputar o Campeonato Brasileiro aí. Vamos tá jogando fora de casa. Vou... Mandar o time no 4-4-2. Beleza, beleza, beleza. Partiu. Começa o jogo para Santos e Chapecoense. Kaique Melo já abriu o placar para o Santos. Vamos que vamos, Chape. Vamos lá. até agora 1x0 aí para o Santos, mano. Vamos que vamos, Chape. Fim de papo no primeiro tempo aí. Estamos finalizando bem mais, né? Do que o adversário. Eu vou estar tá fazendo alteração aqui. Vou estar tá colocando o Ortega. Vou estar tá tirando o Derlan. E tá colocando... Deixa eu ver aqui... Vou colocar o Pedro Henrique também pra jogo, mano. No lugar do Derlão. não tá um pouco cansado, beleza. Mas de longa partiu aí, segundo tempo. Vamos que vamos. Pra cima dele, Chape. Vamos lá, até agora o Santos vai vencendo por 1x0 a, a Chapecoense aí. E Gabriel Verão empata o jogo aí pra Chapecoense. Vamos que vamos, Chape. Fim de jogo, um belo jogo aí, mano, um empate aí entre Santos e Chapecoense aí, um a um, né, tivemos 54% de posse de bola, 17% de finalização, 16% de desarme e 16% de passes errados, né. O Santos teve 20% finalização, mano, isso é muito interessante aí, vamos ver a classificação aí, depois dessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo mantém a liderança com 62 pontos, o Santos em segundo com 55%, São Paulo em terceiro com 55%, Atlético Mineiro com 52 pontos e Chapecoense em quinto com 50, mano. Esses são... E o Esporte com 47 pontos. são os seis primeiros aí do Campeonato Brasileiro aí, mano. Beleza, A artilharia aí tem Gabigol, Everaldo e Gabriel Verão. Beleza, beleza, beleza. Vamos continuar avançando aqui. Vamos estar tá enfrentando agora o Atlético Mineiro, mano. Vamos estar tá enfrentando o Atlético Mineiro aí. Eu vou estar tá salvando. Vamos tá pegando o Galo. O Galão da Massa aí, mano. Vamos dar tá dando uma olhada no time do Galo aí, mano. E tem o Hulk Eduardo Eduardo Vargas aí como seus principais jogadores. Beleza. Tem aqui o Guilherme Arana, né? Que é um baita lateral, que tem 22 anos. Olho nele. Olho nele, galera. Beleza, beleza, beleza. Vamos tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2, né? Lembrando... A gente já foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Temos a vaga direta aí pra, pra, pra Libertadores, né? Tamo muito bem. E vamos jogar o Brasileirão aí só pra terminar a temporada, beleza? Partiu! Começa o jogo pra Chapecoense e Atlético Mineiro ali na Arena. Com dá pra 22 mil pessoas pra cima dele, Chape! Hulk que faz 1x0, o Fernandes faz 2x0 pro Galo aí. Vamos que vamos, Chape! Terminou o primeiro tempo aí. Vamos ver como é que o, que o Atlético Mineiro tá jogando Tô jogando pelas laterais, eu vou manter pelo meio mesmo Tamo com mais, mais posse de bola, né? Finalização tá empatado, 8x8 Beleza, vou tirar o Ezequiel e vou colocar o Ortega Tá, beleza, vou colocar o Anderson Leite também pra jogo aqui na volância No lugar do Ronen Beleza, deixa eu ver aqui Eu acho que só essa substituição Vou colocar o Busanello também pra jogo né? E partiu o segundo tempo. Começa o segundo tempo aí pra Chapecoense e Atlético Mineiro aí. O Atlético Mineiro vai vencer na Chape aí em, em, em casa aí, mano. 3x0, Eduardo Vargas faz o gol aí. Vou botar o Gabriel Verão pra bater o pênalti. Vamos lá. Gabriel Verão prepara-se pra bater o pênalti. Fia um bico e yeah. é! Tá lá! Descontamos aí. 3x1 aí, mano. E a Chapecoense perde. No um Brasileirão aí, mano, na trigésima primeira rodada aí Beleza, beleza, beleza Tivemos 48% de posse -bol, de bola, 19% finalização, 15% de desarme e 15% de passes errados Vamos tá avançando aqui, tá aí o leilão aí dos jogadores Continua Vamos tá pegando agora o um Internacional aí Que é o 11º colocado aí, vamos dar uma olhada do time do Inter, né? Tem o Pablo Guerreiro aí com 37 anos aí, mano O seu goleador nato aí e também o Marcos Guilherme, né? Que se transferiu pro, para o Santos aí, né? Na vida real. Beleza, beleza. Vamos estar tá salvando aqui. E bora lá, mano. A gente mantém aqui a colocação aí no campeonato. Vamos escalar o aí, do famoso 4-4-2. Douglas Luiz vai para o jogo. Beleza. Sem mais delongas, partiu. Começa o jogo para a Íder. E Chapecoense aí, não. Bem na Rio, mano. Para cima dele, Chape. Vamos que vamos, Chape. Vamos que vamos, Chape. até agora 0x0 0 aí Terminou. Terminou o primeiro, primeiro tempo primeiro aí, feed de primeiro tempo Vou estar tá colocando o Ortega para jogo na lateral ali O Douglas Luiz vai sair e eu vou estar tá colocando, deixa eu ver aqui, o Thales, né? Thales que é o volante, vou estar tá colocando o Thales ali no lugar do Douglas Luiz O Fernandinho eu vou tirar e vou colocar o Mocelin para o jogo, beleza Deixa eu ver aqui, o, o Internacional tá jogando pelo meio, eu vou trocar aqui o esquema tático, vou jogar pelas laterais e partir o segundo tempo. Começa o segundo tempo pra Inter a Chapecoense aí pra cima dele, Chape. Anderson Leite se lesiona, mano. Vou estar tá colocando o Lima aí, né, no lugar dele pro, pro restante da, do jogo. Beleza. Vou colocar o Busanello também no lugar do Ezequiel e fechou. Partiu. Pra cima dele, Chape! Rodrigo Dourado abre o placar pro Internacional! Vamos que vamos, Chape! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Boa! Ravanelli empata e é fim de jogo! E empatamos fora de casa aí com o Internacional! Gol de Rodrigo Dourado e Ravanelli! Tivemos 37% de posse de bola, 10 finalização, 15 desarme e 15 passes errados! Beleza, beleza, vamos tá avançando aqui! Aí o Joel então, mano, no leilão aí, mano, beleza, vamos tá avançando, mano Tá aí a Liga Europa, semifinal, o Arsenal venceu por 4x0 o Bilbao O Tottenham venceu o Benfica por 5x2 Vamos continuar avançando, vamos ver aqui as notícias É, contusão do Anderson Leite aí, mano, vai ficar três semanas fora, né, mano Provavelmente, acho que nem volte pro, pro restante do campeonato Ou será que volta? Vamos lá, vamos tá enfrentando o Fluminense agora, né, que tem o Nenê e o Fred, né o Fluminense e o bonde dos coroas né mano Beleza Vamos lá, vamos tá salvando aqui Vamos tá pegando o Flu aí mano Que é o décimo segundo colocado, vamos tá jogando em casa hein mano Vamos escalar aqui o time Vamos jogar no famoso 4-4-2 Beleza, beleza, partiu Pelo meio né Partiu Começa o jogo pro Chapeco Esse Fluminense aí Pra cima, Hudson abre o placar pro Fluminense aí, vamos que vamos chaper Cadê aquele gol, mano? Vamos lá, mano Ganharam dois títulos importantes E desistiram do Campeonato Brasileiro, é isso? Vamos lá, vou colocar o Ortega aqui no lugar do... Do Matheus Ribeiro Deixa eu ver... Acho que é só essa substituição só, mano Vamos ver, eles estão jogando pelas laterais Vão continuar pelo meio, partiu o segundo tempo Vamos, vamos, Chape! Começa o segundo tempo aí, mano De Chape com esse Fluminense aí, até agora 1x0 Fluminense aí em cima da Chape Vamos aí, estamos sendo derrotados em casa aí, mano E cadê o gol? É, galera Crise na Chape Crise na Chape aí, vamos ver como é que ficou o campeonato brasileiro A gente cai pra sexta colocação aí com 51 pontos ganho O Flamengo com 69 O Santos brigando aí pelo título, São Paulo também Beleza, o Gabriel Venon tá com 21 gols, o Everaldo aí mantém na artilharia aí, beleza, bora lá, bora continuar avançando O Lucas Moura aí tá sendo leiloado, eu não quero O que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um dos objetivos da série, né, que é aumentar o estádio, mano Eu vou aumentar um pouco o estádio da Chapecoense, deixa eu ver aqui o que, que eu posso fazer Deixa eu colocar pra 14,610, vamos pedir orçamento, 10 milhões, eu acho que tá bom né, 10 milhões aí, vamos aumentar bastante, é o estádio da Chape, vamos iniciar as obras aí mano, Arena Condá aí, depois dessa obra aí vai ficar com quase 36 mil pessoas mano, beleza, agora vamos pegar... O São Paulo aí, mano, que tem o Daniel Alves, Hernani Miranda e o Éder, né? Como seus principais estrelas. Lembrando que Daniel Alves é a estrela mundial, né, mano? Vamos lá, vamos tá salvando aqui. Vamos tá pegando o todo poderoso São Paulo aí, né? Vamos lá, vamos jogar no famoso 4-4-2. Beleza, beleza, beleza. Tamo jogando fora de casa no Morumbi. Partiu! Começa o jogo pra Chape com esse São Paulo aí do Murubi. Pra cima dele, Chape. E o Douglas Luiz já foi expulso. Eita, nós. Eu vou colocar o Isaac aqui. Deixa eu ver. Vou colocar também o Thales, né? Que ele é volante nato. Vou colocar o Ravanelli mais centralizado. Fernandinho mais recuado. Eles estão jogando no 4-5-1 pelo meio. Eu vou trocar aqui. e já vou colocar pelas laterais. Bora. Vamos lá. Vamos dar continuidade aí no primeiro tempo aí. Até agora 0x0. Douglas Luiz foi expulso aí, né? Da Chapecoense. Terminou o primeiro tempo. Vou estar tá colocando o Ortega no lugar do Ezequiel. Beleza, beleza, beleza. Partiu, mano. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que eu vou de Mocelim, mano. No lugar do Fabinho. Beleza, partiu. Começa o segundo tempo aí pra São Paulo e Chapecoense aí. Pra cima dele, Chape. Até agora 0x0 aí. São Paulo e Chapecoense. Vamos que vamos, Chape. 0 a 0 e fim de papo, galera. Um empate aí contra, contra o São Paulo aí com a menos é um resultado muito importante aí para nós, né? Na 34ª rodada aí, o Palmeiras venceu, o Flamengo venceu, o Santos empatou com o Corinthians. Vamos continuar avançando. Bora lá? Tá aí o AC não vai pegar o Tottenham na final aí da Liga Europa. Vamos continuar avançando. Vamos lá, agora temos o jogo contra o Grêmio aí. Um jogo bem interessante aí contra o Grêmio. Vamos dar uma olhada no time do Grêmio aí. Que tem o Rafinha, mano. Rafinha como seu principal estrela aí, né? Tem o Churinha aí também. O PP tem 21 gols aí, mano. Tem 24 anos o PP aí, mano. Olho nele também, galera. Beleza, vamos lá. Vamos tá escalando o time aí. Vamos jogar em casa agora, né? Na Arena Condá aí. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Pelo meio. Beleza, beleza. Partiu. Começa o jogo para Chape com esse Grêmio aí na Arena Condá. Vamos que vamos, Chape! Vamos que vamos, Chape! Até agora 0x0 contra o Grêmio. César Pinares, abre o placar pro Grêmio aí. E é fim de papo no primeiro tempo. Lembrando aí que tá tendo obras na, no estádio da, da Chape, é, né, mano? A gente aumentou aí a capacidade aí do. Do estádio, né? E vamos que vamos, né? Toda obra é meio, meio complicada no estádio, mas vamos lá, mano. Vamos dar continuidade aí, que ano que vem a Chape vem forte, hein, mano. Chapecoense vem forte aí. Por enquanto, 1x0 um Grêmio aí, mano. Gabriel Verão empata, que empata o jogo. Pra Chapecoense, pra cima dele, Chape. Fim de jogo aí, empatamos. O Fortaleza surpreendeu aí, o Flamengo vencendo por 2x1. Um. O Santos venceu o Ceará por 3x0. Com isso, vamos ver classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai liderando com 72 pontos ganhos, o Santos em segundo com 68, o São Paulo em terceiro com 65, o Atlético Mineiro em quarto com 64, o Esporte em quinto com 58, o Palmeiras em sexto com 53 e a Chapecoense em sétimo aí com 53 pontos ganho. Gabriel Barbosa é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Segui de Everaldo e Gabriel Verão aí com 22 gols, beleza, vamos continuar avançando. Bora lá, bora lá, bora lá. Tá aí, vamos jogar a 36ª rodada aí. Vamos estar tá pegando o Juventude aí. Vamos ver o time do Juventude aí. É um time interessante até para o modo carreira aí, mano. Eu super recomendo para vocês aí. Né? É um time interessante aí. Beleza? Vamos lá, mano. Sem mais delongas, bora lá. Bora para cima da, do Juventude aí, mano. Fora de casa. Vamos tentar vencer, né, mano? A gente perdeu a... A vontade de ganhar, mano? Como assim, mano? Só porque a gente já foi campeão da Copa do Brasil Sul-Americana? Beleza, beleza. Partiu. Começa o jogo para Juventude Chapecoense aí. no Alfredo Jacone aí para cima dele, Chape. Vamos que vamos. Até agora, 0x0 -0 aí. Um jogo meio complicado, né? Amba, ambas as equipes finalizaram cinco vezes aí, né? Vamos lá. Deixa eu ver como que o Juventude tá jogando. Tá jogando pelo meio. Eu vou... Trocar e colocar pelas laterais, aí vou fazer as alterações aqui. Vou colocar o Ortega no lugar do Ezequiel. Vou também estar tá substituindo o Sérgio Barreto e tá colocando o Pedro Henrique ou o Derek. Não vou colocar o Derek para jogo? Beleza, beleza, beleza. Partiu. Segundo tempo começa o jogo aí. Gabriel Verão faz 1x0 para Chape com esse aí. Vamos que vamos, Chape. Ravanelli ah, faz o segundo gol pra Chapecoense aí pra cima dele, Chape. Fim de jogo aí, deixa eu ver se o Gabriel Barbosa fez gol. Ih, fez gol, mano. Beleza, beleza, beleza. Vencemos por 2x0 aí. Gols de Gabriel Verão e Ram Vanelli aí. Tivemos 54% de posse de bola. 14 de finalização, 18% de desarme. E 18 passes errados. Vamos ver aí depois desses jogos aí pelo Campeonato Brasileiro como é que ficou. Flamengo vai liderando com 75. São Paulo. O oh, Santos em segundo com 71. São Paulo em terceiro com 68. Atlético Mineiro em quarto com 65. Sport em quinto com 59. E a Chapecoense em sexto com 56 pontos ganhos. Beleza? A briga tá boa na artilharia aí, mano. Gabriel. O Gabigol, né? E o Gabriel Verão aí brigando pela artilharia aí, mano. Gabriel vai liderando aí com 24 gols. Beleza, beleza. Liga Europa aí, final. O Arsenal bate o Tottenham na grande final aí. Albanyang, Lacazette e aí, mano. Marcaram os gols do Arsenal, velho. Beleza, beleza. Vamos aí pra 37 rodada. Penúltimo jogo, né? Penúltimo jogo aí do campeonato. Campeonato brasileiro. Antes de eu ir pro jogo, vamos ver quem tá liderando a Série B, mano. O Cruzeiro vai subir, galera. O Vasco também, mano. Tamo aí, tão brigando aí, ó. Ó, oh, o Cruzeiro praticamente já garantiu a vaga, né, o acesso, o Brusque também Tá aí, mano, o Vasco tá brigando aí com o Operário, com vários times aí, vamos ver a Série C Como é que tá? A final tá aí, ó A final aí, ó, o Ituano se sagrou campeão, subiu, né O Paraná e o Ituano subiram, né Pra Série B, né, vamos disputar a Série B ano que vem, vamos ver a Série D aqui, mano a final aí ficou entre Metropolitano e Imperatriz, né, mano? O Imperatriz ensagou campeão aí, mano. Vai disputar a série, D, série C ano que vem. Beleza. Bora tá escalando aí o time aí. Vamos ver o time do Atlético Paranaense aí. Que tem o Lúcio Gonzalez, que se aposentou, mas tá aqui ainda, né? No Brasfoot. Beleza, beleza. Vou estar tá salvando aqui e bora que bora, mano. Bora que bora pra partida aí. Vamos estar tá escalando o time no famoso 4-4-2. Beleza, alguns jogadores voltam aí de suspensão, né? Vamos que vamos jogar pelo meio aí, partiu. Fora de casa aí, mano, vamos que vamos. O Atlético para esse, com esse, começa o jogo aí. Gabriel Verão marca o gol e deixa Chapeco esse pra cima dele, Chape. Vamos que vamos, Chape. Terminou o primeiro tempo aí. Vamos tá fazendo as substituições aqui, colocar o Ortega, né? substituição de lei, né? Beleza, vamos manter o mesmo elenco e partiu Partiu que partiu, mano Pra cima dele, Chape Vamos lá, segundo tempo aí, mano E Roney faz 2x0 pra Chape com esse Pra cima dele, Chape Vamos que vamos, vamos que vamos, Chape Fim de jogo aí Vencemos por 2x0, gol de Gabriel vendo no Roney Tivemos 52% de posse de bola 15% de finalização 15% desarme, 15% de passes errados Beleza, vamos dar uma olhada aqui O Gabriel, Gabigol não fez gol, hein, mano isso é bom, isso é importante aí Gabriel Verão vai se aproximando Na artilharia aí, mano, com 24 gols Gabriel Barbosa Tá com 24 também A classificação fica Flamengo Liderando o campeonato aí Em primeiro, Santos em segundo, São Paulo em terceiro Atlético Mineiro em quarto Chapecoense em quinto tá aí com 59 pontos ganhos Beleza, beleza, beleza Vamos tá avançando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos aí jogar o último jogo aí do Campeonato Brasileiro aí contra o Atlético Goianiense. Aí, vamos estar tá dando uma olhada no time do Atlético Goianiense. É um bom elenco também, né? Tem bons valores aí, bons nomes aí. Beleza, eu vou estar tá salvando. E vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos estar tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2. E vamos estar tá jogando em casa o último jogo aí no estádio do, da Arena Condá. Será que já tá reformado, mano? Partiu! Começa o jogo para Chapecoense e Atlético-Heliense aí. E Fernandinho já faz 1x0 aí para cima deles. O Ney se lesiona. Vamos tá colocando o Anderson Leite aí. Beleza, beleza, beleza. Partiu, mano. Partiu aí. Vamos aí até agora. Chapecoense vai vencendo aí por 1x0, mano. Fim de primeiro tempo aí. Vou estar tá colocando o Ortega. Beleza, beleza. Deixa eu ver como o Atlético-Heliense está jogando. Tá jogando... Pelo meio, beleza, vou manter assim mesmo Partiu, mano Vamos que vamos, Chape Faz o gol, Gabriel Verão, só faz aquele golzinho, mano Preciso que tu fazesse, Fizesse o gol, mano Vamos, Gabriel Verão, beleza Fernandinho, pênalti Vamos, Gabriel Verão Pra ser artilheiro, mano Pra ser artilheiro, velho Não perde, mano, não perde, não perde Boa Gol, mano E é fim de papo Gabriel Verão aí, marca de pênalti aí. Será que o Gabriel, o Gabigol, fez gol, mano? Fez gol, infelizmente, né, galera? Fez um de falta, né, mano? Precisava que o Gabriel. O Gabriel Verão fizesse dois, né? Mas vamos ver se ele se sagrou artilheiro. Vamos ver. Flamengo aí se sagra campeão aí, mano, do Campeonato Brasileiro, né? Seguido de Santos, São Paulo, Atlético Mineiro. Chapeco com esse quinto esporte em sexta. Hein? Esporte fez uma bela campanha, hein, mano? O esporte fez uma bela campanha aí com 60 pontos ganho, né, mano? Ceará, Juventude, Cuiabá e atlético Goianiense caíram para a Série B, né? Tá aí os times que vão para Libertadores. Palmeiras e Inter também estão aí para pré-Libertadores, né? Vamos ver a Série B aí, quem quem se sagrou campeão. Cruzeiro se sagrou campeão. Curitiba em segundo Brusque em terceiro e Ponte Preta Em quarta, hein, mano Esses são os quatro que vão pra Vão pra Série A ano que vem, mano Beleza Ah, antes disso, deixa eu dar uma olhada aqui. foi artilheiro aqui, mano Ah, o Gabigol, mano, foi artilheiro aí Mas o Gabriel Verão tá ali também, mano Com 25 gols aí, mano É isso aí, tá bom, tá bom, Gabriel Jogou muito, mano Ano que vem, quem sabe você não vai ser artilheiro aí, mano Beleza, beleza Essa foi a última rodada aí, galera E vamos continuar aqui Beleza, tá aí o leilão de jogadores Tá aí a Liga Mexicana Vamos tá passando aqui Tá aí o Campeonato Inglês, segunda divisão, né Beleza, vamos continuar avançando Tá aí o Mundial de Clubes, né, mano Tá aí o Tigres passou aí pelo Vênus e o Al-Ali passou pelo Al-Sad, né, mano, vamos continuar avançando Aqui, São Paulo Vai disputando o Mundial aí e passa, né, mano Passa aí pelo Tigres e o City, hein, mano Olha esse City, velho Perdeu a semifinal ao hein, All mano Será que o São Paulo vai se sagrar campeão mundial? Vamos dar uma olhada aí Tá aí, mano, São Paulo já faz 2x0 e vá pro neles, mano São Paulo se sagra campeão mundial de clubes aí, mano Parabéns aí pra todos os São Paulinos aí, mano do canal aí e do mundo aí do. Quem tosse pro São Paulo, né, mano? Parabéns aí. Daniel Alves e Luciano aí, mano. Fizeram os gols do título aí do São Paulo. Beleza, vamos tá avançando aí. Tá aí, convite pra ser técnico. Você sabe que eu não vou aceitar, né? Rejeita todos. Beleza, tá aí. Vamos ver o campeonato no Brasil, né? Flamengo de Rogério Senna se sagrou campeão brasileiro. Santos em segundo com Ariel Roland. Gabi... Gabi... Gabigol. Foi o artilheiro com 25 gols, né? Série B, Cruzeiro Cruzeiro foi campeão Série C, o Ituano Série D, Imperatriz Copa do Brasil, a toda poderosa Chapecoense e Gabriel Verão, né, mano? Artilheiro aí, nato aí, né? Mundial de Clube São Paulo Aí de Hernan Crespo aí, foi campeão Liga dos Campeões, Manchester City de Pep Guardiola Libertadores São Paulo, campeão Tá aí a... A... A CAF, né? A FC também, quem foi campeão A CONCACAF aí foi o Tigres A OFC aí foi o Vênus A Liga Europa, Arsenal Copa Sul-Americana, Chapecoense de que é Santana, né mano? Tá aí a Copa do Nordeste, os outros campeonatos Eu vou passando aqui, vocês vão dando uma olhada aí Vai pausando aí pra ver, né? Tá aí os campeões estaduais aí né Parabenizar todos os times campeões estaduais aí A Chapecoense também se sagrou campeão, né? Tá aí, né? São Paulo foi o São Paulo, né, mano? E o Santos ficou em segundo lugar. Vamos ver o time do ano aí do Campeonato Brasileiro aí, mano. Tá aí, galera. Uma injustiça. Por quê? Cadê os jogadores da Chape? É, beleza. Os jogadores da... Da... Da Chapecoense não se destacaram muito no final do campeonato, né, mano? Mas o Gabriel Verão era pra tá lá, né? Gabigol e Eder citadinho aí foi o artilheiro. A Rascaeta ganhou... A bola de ouro aí, Sotel, do Thiago Maia, William Arão, Guilherme Arana Wiesla, Miranda, Gustavo Henrique e Hugo Souza, né? William Arão, eu vou botar de olho nele, hein, mano? Botar de olho nele aí, quem sabe não chegue na Chape aí, mano Beleza, beleza, vamos iniciar aí o um novo ano aí Vamos ver quanto de grana a gente faturou aí, né, mano? A gente tava com 60 e poucos milhões aí Lembrando aí que a gente... Que a gente aí melhorou o estádio, né? Vou estar tá mostrando aqui para vocês Agora nosso estádio tem capacidade para 37 mil pessoas, mano É um orgulho ver a Arena Condá aí Gigante Vamos estar tá dando uma olhada aqui na, na... Nas mensagens, né Contratação de Geovânio, Fabinho E a premiação aí de 1 um milhão, né Pela classificação do Campeonato Brasileiro Tá bom, uma boa grana, né Deixa eu ver aqui o Fabinho, mano Galera eu vou deixar pra vocês O Giovânio eu vou vender Eu já vou vender Isso é óbvio, né Que eu ia vender ele, né Ele não tá jogando muito, né Só tá tendo salário Eu vou estar tá vendendo ele aqui já Beleza, foi pro Bahia Vendemos aí o Giovânio. O Fabinho, mano O Fabinho eu vou renovar Por que eu vou renovar? Qual é a minha ideia? É emprestar ele Deixar ele... Jogar em outro clube. Pra ele ganhar um... Uma força maior, né? Vou botar ele aqui por empréstimo. Porque ele não vai ter... Não vai ter... Como é que se diz? Não vai, não vai jogar, né? Vai ser praticamente em reserva, né? E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra estar tá recebendo novas notificações. Passe no nosso canal parceiro. Link na descrição. E galera... Dicas de jogadores pra contratação aqui na Chapecoense. Lembrando que o próximo episódio eu vou focar em contratações, beleza? Não vai ter muito jogo, vai ser mais contratações mesmo. A gente vai estar tá montando um elenco aí, né? Vamos estar tá renovando o time da Chape, né? Vamos estar tá tentando contratar uns laterais melhor. Lembrando que nossos laterais têm 29 anos. Beleza, tamo junto. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigado mesmo pelo apoio de todos aí, né? Valeu mesmo, galera. Tamo junto e valeu e fui! Pra cima dele, chap. Falou. foi,